Olha, eu começo por esta novidade que antecipei há uma semana atrás, que foi o livro, mas é. há uma semana atrás era um rascunho, portanto, era uma impressão de texto. Ai, este, este é um... que é o livro a sério Ai, e é para ti. para Exatamente. Obrigada! Olha que giro. Portanto, é um livro que aborda várias redes sociais, produção de conteúdos, tem 577 páginas, portanto, tem muito conteúdo, mas pode ser consultado de acordo com os capítulos que têm mais interesse. Uhum. Se queres entrar no Instagram, vejo o capítulo do Instagram, tem várias caixinhas, tem muitas imagens, é muito fácil de consultar para qualquer nível, quem está a começar ou utilizadores okay. avançados. Muito Já agora, aproveito para dizer que no dia 28 de setembro temos o lançamento em Braga na Universidade do Minho. E no Luís, dia... é em Braga. É verdade, o Luís convidado, muito convidado, certeza absoluta. A é que hora é? Às 6 da tarde. Então o Luís, não... que dia hum. é da semana? É uma quarta-feira, penso eu.